Olá pessoal, belezinha? Fala galera, beleza? Eu sou o professor Vitor Pinheiro Eu sou o professor Thiago Sagatti E esse é o nosso canal Café com Linguagem E hoje, mais uma aula com dicas rápidas Sobre a nossa língua portuguesa é. Muita gente comete pequenas gafes, né? pequenos errinhos aí Quando vai falar é, o modo que se transporta né? É, eu vou de a pé, eu vou a pé, eu estou em pé, estou de pé Então a gente vai tirar essa dúvida aí rapidinho Coisa rápida pra vocês Belezinha? Bom, vamos começar. Quando você não está sentado nem deitado, significa que você está em, em pé. pé, ok? É comum ouvirmos muita gente falando, né, Vitor? Eu estou de pé. Ou então você está né, lá na igreja, seja no culto, seja numa missa, enfim, numa reunião religiosa e a pessoa pede para né, quem está sentado: por favor, fiquemos de pé. Pede para a assembleia, né? Vamos, lá. vamos ficar de pé agora. De pé. É, se nós analisarmos ao pé da letra, todo mundo já está de pé, não é? É diferente, por exemplo, nós estamos de óculos, agora estou sem óculos, agora estou de óculos, mas de pé não tem como eu ficar sem, eu estou de pé sempre. Tem como eu ficar sentado, ficar deitado e ficar em, em pé. pé, ok? Então, nosso exemplo aqui, a Genoveva, não é? Genoveva ficou em pé, ok? Em pé, essa é a expressão, beleza? Beleza. Quando você está se locomovendo, né, você não está de carro, você não está de ônibus, você não está de trem, de van, você está a pé, tá bom? Você não está de pé. Então, quando você vai de um ponto a outro, sem esses outros meios de transporte aí que eu falei pra vocês, vocês vão a pé. Genoveva veio a pé. É... No inglês, quem gosta de estudar o inglês aí também, preste atenção para isso. Existe uma preposição que é o BY, que é o BY, que ela é usada quando você vai usar meios de transporte, como eu falei, by car, by bus, by train, by plane. Agora, quando você vai a pé, é on foot. Beleza, galera? Então, só uma dica também para quem gosta do inglês e que acompanha o nosso canal. É, para perceber que nas duas línguas tem essa mudança. mudança, é? é, justamente. A pé. Eu, o que é comum as pessoas usarem é o de a pé. É. ok? Ah, ele veio de a pé. Não, ele não veio de a pé, ele veio a pé. Porque de, ele já está, ele já está com o pé dele. Ele não tirou o pé para vir. Beleza? É. Portanto, Genoveva não está de pé, ok? Não está de pé, porque quando ela fica ereta, ela fica em pé. É em pé. E Genoveva também não veio de a pé. Tá bom, pessoal? Então, não existe isso aqui, ó, de a pé. Então, mais uma vez, recapitulando, o correto é ficar em pé e se locomover a pé. Tá bom, pessoal? Beleza? Se você curtiu, deixa o seu joinha aí. Deixa um comentário também pra gente, né? Pra que possamos ver se vocês estão gostando ah, ou não. Desejam um feliz ano novo pra gente aí. Ah, legal. Isso é verdade. Apesar de já estar tá quase acabando o mês de janeiro, né? O primeiro mês do ano, mas é interessante isso também, beleza? E segue a gente lá nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram também. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.